E aí, Clan Sheldon, aqui de novo. a gente está voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Hoje a gente pretende chegar na área da água, um negócio assim, um templo da água, um templo afundado. Eu não lembro o nome, mas a gente vai mostrar onde obter os itens necessários e onde fica a entrada, né? A gente vai fazer a parte do labirinto. Vamos lá. No último episódio a gente falou com o mestre, pegamos uma nota musical Plantamos a semente que o mestre deu pra gente No passado E agora a gente vai colher no futuro E a gente vai levar essa planta lá pra ele Vou pegar aqui Você conseguiu as folhas da planta astral O ninja ancião deve saber o que fazer com ela Quando a gente planta e volta pro futuro E fala com aqueles os, os orcs Não, goblins, trolls Eles chutam a gente pra outra área No último vídeo vocês viram Então a gente vai voltar agora Com a planta astral em mãos Lá para aquela primeira área. E aí a gente vai falar com o mestre. Eu esqueci completamente no outro vídeo de pegar as folhas da plantação. Bom, aqui tem tudo momento até chegar aqui, né? Ele tem que ir para essa área. Não tem nenhum segredo, então eu vou fazer um cortezinho de leve até chegar lá. Beleza, a gente está aqui no primeiro mercado antes de chegar lá. Eu vou aproveitar que a gente tá com 1200 fragmentos, cacos. Vamos fazer aqui uma melhoria melhorar a nossa defesa. Não vamos falar com o lojista nem nada. Acho muito importante melhorar a defesa. E aí você vai vendo que, mesmo com pegando muito bem tudo, todos os fragmentos, nem nada, acaba conseguindo chegar aí no objetivo, porque como repete muitas vezes as áreas, são... então é isso, <risos> repetindo muitas vezes as áreas você acaba coletando, que precisa coletar sem precisar se esforçar muito. Quase lá, estamos no futuro. Essa área aqui onde a gente tinha foi treinado pelo mestre está toda destruída, né? Então a gente vai utilizar um portal para voltar ao passado, chegar com ele, bendito item necessário. Não é bem pra agora que a gente vai usar, eu acho que não é bem pra agora. Bem-vindo, jovem aventureiro. Saudações, você assim, não conseguiu as folhas de chá. Um feito impressionante. Parece que você domina o próprio tempo. Ah, sentir o gosto do chá da planta astral mais uma vez. Você trouxe uma grande alegria para o homem velho. Obrigado e adeus, valente mensageiro. Sim, <risos> você deveria usar o chá para expandir a minha mente e conceder o poder da visão real. Ah sim, o poder da visão real, desculpe. À medida que envelhecemos, a mente tende a se desviar, de fato. Aqui está uma vela para você Você conseguiu o poder da visão real Em outras palavras, uma vela comum Tudo bem, conseguimos uma vela comum Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a sala do tempo Então vamos voltar para o último, último mercado que encontramos E a gente vai teleportar lá para a sala do tempo Por que, que eu faço cortes? Pelo seguinte, senão o nossa gameplay vai demorar um bilhão de anos eu morro várias vezes enquanto a gente faz essas missões. passado é tão mais fácil talvez vendo que agora a gente está menos ano? Excelente, né? Beleza. Eu acabei nem fazendo... como eu fiquei falando, eu acho que não vou fazer o corte. A gente voltou aí para o Salão do Tempo A gente tem um negócio em mão, mas não vamos usar agora Agora a gente vai para esse aqui O então, que a gente tem que fazer? A gente vai ter que completar essa área como se estivéssemos fazendo normal, uh, quase, como se fosse, como se fosse linear. A gente vai chegar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Então, o que, que a gente tem que fazer? Bom, a gente precisa subir aqui e ir para cá. Só isso. Só isso. É até um... uma moeda no caminho? Dá uma olhada. Vamos avaliar. Oh! <risos> De novo aqui ver se a gente consegue hum. conseguimos com alguma dificuldade correr umas 5 vezes caindo no buraco mas não tem importância pegamos uma moedinha verde agora vamos retomar aí a nossa o nosso destino e olha eu acho que o pior hein o pior é que a gente não está fazendo o caminho correto eu tenho quase certeza que a gente está fazendo o caminho <risos> <risos> o caminho correto, é, o caminho correto. tá, a gente tem que voltar no passado para conseguir descer ali, e Eu quero... Eu quero transportar, isso, Ah, ali, muito bem, a gente achou onde tem que ir, alguma dificuldade, vamos dizer assim. A gente tem a necessidade de voltar no passado primeiro. E aí o caminho não é aqui para cima, aqui para cima a gente vai o caminho errado, a gente tem que ir como se a gente fosse para o chefe pela área linear. Sendo aqui sem muita cautela, Oba. nenhuma dificuldade por enquanto. A maior dificuldade nossa foi mesmo pegar a moeda verde. Eu que não estava nem no caminho correto, mas né? tá bom. Boa. Salvou. Estou tentando fazer o mais rápido possível. Então, assim é complicado. A gente tem que subir para depois descer. Vamos matar o mago. Isso é muito importante. Não vai ficar infeliz. Que é onde a gente encontraria aquele chefe, Golem né? E a gente encontra aqui a entrada para aquela área meio complicada dos cogumelos cogumelos espinhos os dos Coguspinhos Olha só que interessante. Quando tiver um, uma escadinha assim, é porque você pode cair no buraco, viu? A gente vai pegar. Aproveitar que tá aqui, né? Não custa nada. E pode acontecer. Ele pode cair no buraco. Só. O importante é farmar aí um pouquinho dos, dos cristais, né? bom, não é cristal, é fragmento e falar tudo errado aqui se eu não me engano pra baixo ah, é bem aqui onde a gente tem que ir mesmo ó <risos> oh. não <risos> é, a gente chegou aqui na área que tinha que chegar mas Tá tão estourado que não sei nem se vai dar certo. Viu? Ah, nossa. Tá tudo certo. Bom, foi, foi tranquilo, não teve nenhum apuro. Ah! <risos> Muito bem, chegamos aqui, mas a gente está no tempo errado, então a gente tem que sair daqui de novo. Voltar para o passado e onde vamos voltar para o passado? Na tela anterior. E na tela anterior tem um, um portal, quando tem esses, esses trick-trick -tri aí, ó, que indica. Oh. Oh. No passado, pronto, ele está no passado agora de novo. aquela tela. Anterior. Agora a gente vai fazer o que vai parecer uma burrice, que é afundar aqui na, na areia movidiça. Agora que a gente consegue tipo, avançar no, no tempo, né? A gente sabe que aqui. Tem uma, uma passagem e agora a gente passou com facilidade que bom, hein? Muito bem, muito bem. Beleza, encontramos a bendita concha mágica. Com ela a gente vai encontrar área nova e secreta agora já vou mostrar para vocês a entrada dela para isso a gente vai voltar aqui no tempo na sala do tempo né ah, tá gravando tá gravando lá aqui no portal verde Vamos dar uma olhada aonde temos que ir. Muito bem. É, é nessa parte aqui onde tem o um mercado. Tá Vou deixar bem no meio da tela. Temos que ir para cá. Beleza? Não sei nem porque a gente vai para cá, não precisava. Aqui tem um mercadinho já. Vamos dar uma olhada se a gente está indo do lado certo. Sim! Eu acho que para ir para essa área, essa área que a gente está mencionando, é necessário estar no futuro. A gente está na linha do tempo certo. Tudo bem, tudo bem. Se não me engano, tem um, um teleportador. Um teleportador. Acho que é isso. Por aqui. Um save, né? E conseguiu fazer o infazível. Vocês acho que a gente pegar essa poção aqui? Né? Estamos quase lá. O que eu quis dizer não era um tempo não era bem teleportador. Sim um save. Tá vendo? Só que legal, se a gente vier aqui ó, dá ruim. Então a gente tem que achar um negócio aqui ir para ir para o passado. É bem aqui nesse buraco. Ó, quem poderia imaginar? Buraco cheio de riquezas. E voltamos para o passado. E agora é possível pro para o futuro assim que cruza aqui e chega nesta área. Que sem a concha não é possível. Não é possível vencer esse labirinto porque eu tentei. Você chega aqui, ó, tem várias entradas. Você vai andando até sai o brilhinho. Sai o brilhinho e você entra nele. Mesma coisa aqui. Um pouco... Não assim, não tem segredo. Com o brilho não tem segredo. Mas o interessante é que sem o brilho Mesmo você fazendo os passos corretos Você não tem acesso ao templo Quase lá São muitas e muitas passagens Eu acho até um exagero ah, Pra que isso? Aí chegamos Já até mudou de área Eu vou pegar o primeiro save E a gente vai encerrar o vídeo Para não ficar muito longo Já deve ter ficado confuso também tá vendo? Abriu até um portal Então a gente consegue Ir e voltar Aqui para Para a parte do, do... Tempo, tempo, é isso? Torre do tempo, isso? É isso aí pessoal, é assim que você acessa a área que se, chama... <risos> que se chama Santuário Submerso Olha como é grande É bem louca essa área, viu? bem legal A gente vai fazendo ela lá inteira no próximo vídeo Vou tentar pegar até as moedinhas é assim então pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Deixe um comentário para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, seja amizade